Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Bom dia para nós. É o seguinte, família, tava olhando a minha moto aqui. Tô achando a minha moto muito original demais, tá muito no telinha. Então resolvi trocar o retrovisor da minha moto e já vou trocar também o escapamento dela. Vou colocar esse retrovisor aqui, que é o modelinho que o pessoal usa nas Horde. tá? É o modelo esportivo tirar o retrovisor da F800 esse retrovisor meu retrátil deixa a moto bem chave tá eu gosto bastante dele mas vamos testar hoje o modelinho Rizoma que é o que o pessoal usa nas Hornet XJ6 nas moto grande esse retrovisor meu aqui tem um espelho azul ele é bem bonito tá vou colocar na moto vou mostrar para vocês como que ficou e quero saber a sua opinião acompanha aí pronto família a ditazona tá finalizada coloquei o um retrovisorzinho esportivo do modelo que o pessoal usa nas Hornets, na CJ6. Já aproveitei e coloquei o escapamento Toro Performance da cor azul. para combinar com o retrovisor, tá? Então ficou assim: a moto ela é toda vermelha, né? Agora tá com o escapamento azul. E para combinar com o escapamento, vai combinar com a cor do espelho. Se liga só nessa cor do espelho. Ele é todo espelhado em azul, tá? É, se eu não me engano, chama fotocromático isso. Quando o espelhinho ele é da cor azul. E agora eu vou andar com a moto na rua. Vou explicar para vocês o porquê eu troquei o retrovisor. E quero saber a opinião de vocês. Vocês preferem a Titan 160? Ou qualquer outra moto 160? Com o da F800? Ou com o esportivo igual eu coloquei? Qual que fica mais bonito? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. O que o pessoal comentar mais. Eu vou deixar na minha moto, se o pessoal fala que não gostou desse, desse retrovisor, eu vou tirar e vou voltar com o F800 E se tiver algum outro é, retrovisor que vocês curtem, que vocês curtem, deixe aqui nos comentários qual modelinho que vocês acham mais top para 160, beleza? Acompanha aí que eu vou andar com a moto na rua agora Então família, é o seguinte já tô testando aqui o retrovisor e vou dar minha opinião para vocês seguinte vamos falar desse retrovisor aqui que é o um modelinho rizoma tá para quem quiser comprar esse retrovisor chama rizoma é o um modelo que o pessoal usa em horn xj6 eu usava na minha moto que era uma kawasaki z750 eu utilizava esse retrovisor nela tá e ele serve para qualquer moto como você pode ver. Eu utilizava uma moto 750 cilindradas e estou utilizando uma 160 cilindrada. Ele serve tranquilamente. A única coisa que eu preciso regular ele aqui que eu não tinha a chavinha correta para regular. Então esse daqui ficou um pouquinho torto. Mas eu vou passar lá na Honda que eles vão dar um aperto aqui no retrovisor porque eu não tenho a chave certa, tá? Tava, não achei a chave para prender esse parafuso. Mas é o seguinte. Instalação bem fácil, né? É só rosquear e colocar o parafuso, super simples. Todo mundo consegue fazer em casa. Família, é o seguinte, vamos falar uns pontos desse retrovisor. Esse retrovisor aqui, ele é um pouco caro, tá? Ele não é um retrovisor barato, você vai achar por mais de 100 reais é, aí na internet. Nas lojas, você vai achar até uns 150 reais, é um retrovisor é, premium, né? Caro. Essa tem, ele tem essa lente azul que é para não dar reflexo por causa do sol, tá? Então se bater sol nele, é, não vai vir aqui aquele, aquele clarão no seu olho. Muito bom esse retrovisor. Questão, é, ele é bom também. Eu gostava muito de utilizar ele para passar em lugar apertado, porque esse retrovisor ele mexe, ó. Ele vai para frente e para trás. Então se acontecesse de bater no retrovisor de carro passando no corredor O retrovisor não iria, não iria quebrar Igual o retrovisor original O retrovisor original da moto Além de eu não achar bonito, acho ele feio Ele é muito caro Não sei se você sabia disso você sabia que o retrovisor original da 160 é caro Se você quebrar ele, você vai gastar uma nota Eu não lembro direito quanto que custa Mas se eu não me engano, é uns 150, 200 reais cada um tá? Esse aqui é o par então, você coloca esse retrovisor aqui Caso acontecer de bater em algum lugar, raspar numa uma parede Ele não vai quebrar, ele vai mexer pra frente e pra trás Esse retrovisor também, ele tem... Você pode mudar o foco dele aqui, ó Como eu tô fazendo, ó Pra baixo, pra cima Ou você pode mudar nesse, nessa... Colocar ele pra dentro O meu é que eu não consigo colocar pra dentro Porque de tanto colocar para dentro ele, afro, ele espanou o parafuso e aí eu tive que colar entendeu mas ele consegue se comprar, comprar ele, ele novinho você consegue jogar o retrovisor para dentro tá não aconselho mas dá para fazer aí, tá vendo que ele tá mexendo que não apertei o parafuso aí vibra ele solta questão de tomar multa esse retrovisor aqui é, qual é, o risco de tomar multa assim, tá? Pra quem tem essa dúvida Se vai tomar multa com... com Com o retrovisor Rizoma Ó Fazendo, não tá aguentando a zona não, hein Busquei ele, tranquilo Que que acontece, família? Esse retrovisor Ele tem uma lente bem pequenininha então, e ele, e ele é móvel Por causa disso Se você parar numa Blitz Como tem a polícia ali na frente, né? Tomara que não tenha uma aqui pra me multar É... Corre o risco De você ser multado sim, tá? Eu já fui parado em Blitz com esse retrovisor Várias vezes, não tive problema Mas, corre o risco, tá? Tenho que, tenho que te deixar ciente Ser bem sincero Antes de você comprar esse retrovisor, tá? É... E a questão do visibilidade Família, por mais que ele é pequenininho Excelente visibilidade ó. Eu estou olhando muito para lá Essa parte dele é Fina, a visibilidade dele Eu acho muito top Dá para enxergar muito bem No retrovisor, tá? por mais que ele é pequeno Você enxerga bastante A visibilidade dele é muito boa tá? É comparado até com o da F800 Que eu vou falar para você agora o da F800 tem o um retrovisor retrátil que é o que eu estava utilizando é, Também corre o risco de levar a multa, tá? Eu acho o retrovisor da F800 muito bonito é, Casa bem a estética da moto, o retrovisor tá? é, Ele também é muito bom para passar no corredor, porque você coloca ele para dentro Então a moto fica praticamente sem retrovisor e a visibilidade também do retrovisor da F800 é muito bom Não tem o que falar é, Entre o Rizoma e o F800 Em questão de qual é melhor, um é melhor que o outro é praticamente igual O que muda é mais questão de estética, tá? Os dois enxergam bem, os dois são retráteis, tá? A questão que o, o Rizoma é mais caro, esse que eu estou utilizando ele é mais caro que o da F800 Mas aí é questão de gosto Se você quer deixar esse modelinho assim Que fica mais esportivo, igual as moto grande Ou se você quer deixar Com retrovisor é, Da F800 Eu acredito que o da F800 é mais difícil de Levar multa, tá? porque ele é um retrovisor maior Mas esse daqui A pessoa bate o olho e já vê que, que Tem retrovisor esportivo Pode ser que você tenha problema mais fácil Que o da F800 Seria só isso família, ah, as diferenças, vou parar aqui na Honda e já vou apertar esse retrovisor aqui porque não dá para ele ficar balançando né, é isso aí família, comenta aí qual retrovisor vocês você acha mais top, é F800 ou Rizoma, vamos apertar ele aqui agora e meter marcha, demorou? Tamo junto!